Que acabou expulso. A partir daí, integrantes das duas comissões técnicas se desentenderam e partiram para a agressão. Durante o tumulto, um jogador reserva do time gaúcho chutou o rosto de um funcionário de Londrina, que ficou desacordado e foi atendido a equipe da FSTB, afiliada na TV Globo, que fazia cobertura do jogo, também foi atendida a vida seu equipamento planificado. Foi preciso que a polícia entrasse em campo para conter a confusão. Três pessoas, entre jogadores e integrantes da Comissão Técnica do Brasil de Pelotas, foram detidas e levadas à delegacia para depor. Entre elas, o goleiro Eduardo Martini, que já defendeu o Grêmio e Havaí. Depois de mais de 20 minutos de paralisação, a partida foi reiniciada e o placar de 2 a 2 foi mantido. O resultado classificou o Brasil de Pelotas para a decisão da Série B, o adversário do time gaúcho vai ser definido hoje entre confiança e tombense.